trabalhadores da Avibraz de Jacareí aprovaram em assembleia a proposta para regularizar os salários atrasados. A assembleia, na manhã dessa quarta-feira, foi feita no Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos. Os funcionários da empresa estavam em greve desde setembro do ano passado por conta do atraso salarial. O pagamento deve ser realizado por etapas e, para conseguir fazer essas encomendas, a Avibraz pede a entrada de cerca de de 100 funcionários na fábrica. Mais detalhes do acordo aprovado pelos trabalhadores será divulgado pelo sindicato ainda nesta quarta-feira. A proposta feita pela empresa apresentada hoje previa uma carta de intenções e contratos da Avibras com o Ministério da Defesa no valor de 216 milhões de reais.